a paz do Senhor Jesus meus queridos irmãos em Cristo O que as suas mãos tiveram que fazer que eu faça em toda a sua força pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria Eclesiastes capítulo 4 verso 10. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece -o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Entregue sua alma e seu coração a Deus e nunca tema. Ele estará em todos os lugares, guiando seus caminhos, para que você não caia em tentação e não pereça. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, a palavra diz, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Amém.